Podemos experimentar assim um podcast mais curto? Podemos, já yeah. Mas vocês curtiram Olha, tu assim vestido Estás a perceber? Hum, faltava só Vai tira me isso aí Pronto, ele. Pode ser para ele. Olha, mete isso na cabeça. Parece uma, parece uma criação minha, assim. Que tás, uma, um carro um, pra trás, de um, rapaz. De um dos, te, te é, aí, essa, de um dos essas, teus desenhites? De um dos meus desenhites de merda, sim. parece assim? bem. Assim, bem fica assim, estás bem Fica assim? Fica assim. Mete só o... o a coisinha ágil a frente. Não, eu meto a onda. Ai, quero, a frente, quero, a onda quero a onda para a frente, sim. Olha, eu dedico isto ao meu, ao meu amigo Afonso, que disse que o... que o ângulo de filmagem não beneficiava a minha moleirinha. Foi. Mas isto é atrás do patrocínio da Clínica Saúde Viável, foi. como o Raul Meireles. Olha, e mais uma semana, não é? Agora falando... Insultaram-te -se semana... muito esta semana nas redes não, sociais? Não, nem por isso, nem por isso. Não fiz nada assim de... Olha, lembrei-me de fazer uma cena, mas nem fiz. Hum. Que era sobre, tipo, o racismo estar na moda. Hum. Tipo, lembrei-me, mas não fiz. E aí eu me insultaram um bocadinho. Okay. Eu optei por não fazer. Mas não, não me insultaram. Não me insultaram. Okay. E a ti? Tranquilo? Não. Muitas nudes? Nenhuma. Nenhuma nuda. Nem, nem fotografias de pijama desta vez. Nenhuma nuda, meu. Foda-se. Olha, mas esta semana começou e fazendo sempre um apanhado daquilo que se passou esta semana mais mediático, não é? Sim. Começou com a, pá, com a morte da Sara da Sara Carreira. Ah, sim. Sabes? Uh, a filha da Antónia Carreira que, pá, pronto, morreu, teve um acidente de carro com o namorado uh, e morreu aos 21 anos. que é sempre por uma morte uma morte trágica, não é? Uh, e aconteceu uma merda, meu que pela primeira vez eu fiquei, se calhar já, já aconteceu com outras pessoas que morreram e, as pessoas, e houve esse fenómeno eu, não, eu nunca, tinha, nunca, nunca tinha reparado nisso, reparei desta vez que foi a Sara a morreu e uh, houve vários, várias pessoas que me, que que me apareceram no instagram a patrocinarem posts estás a ver? de luto de luto mesmo <risos> e eu fiquei eu fiquei eu fiquei é. chocado com a falta de bom senso das a no dessas pessoas meu porque imagina ai eu já nem levo, eu já nem canais como a cmtv canais sensacionalistas a ver eu já nem ligo muito que eles obviamente estão a chuchar naquela mama até que ele deixar de dar e estão ali em loop em lupa tipo a vender Sim. aquilo Mano, isso aí mas é o trabalho deles, estás a ver? Isso vai-lhes trazer audiências, vai-lhes trazer... Ai mas patrocinaram um pouco. Ainda por cima aposto que isso pessoas para aí com 500 followers a patrocinar não, posts não? não, não eram não, pessoas mas... com muitos? Não, não, não eram muitos, mas já, já vamos chegar a esse ponto. Uh, a patrocinar... Eu compreendo que canais como a CMTV é censurável, é. Mas eu compreendo que consigam que façam isso uhum. para terem mais audiências para subir tudo, estás a ver? Ok porque tu estás a ganhar dinheiro com a morte de alguém e há muita gente que faz isso sim sim, sim. Desde fun... morte é olham... a morte é muito lucrativa sim da floristas a funerárias a hitmans humoristas humoristas entre várias tipo a morte ah, assim o itman é uma profissão legítima para ti então, é é, é. Eu vou dizer porquê porque tu sabes ao menos aquele gajo ali mata por dinheiro não sabes não, não vi, mas não devias, pelo menos. Não, não conheço, não mas portanto, se alguém olha não que o tens... gajo ali trabalha... Não vais ao LinkedIn, Itman. <risos> não, não, não, não, não por acaso, nunca, nunca experimentei, se calhar, se calhar. Ah, experimentaste. Não é tipo o E, pode não Não, mas pronto, tens profissões que lucram, lucram, lucram, lucram com a miséria à alheia. Um, e a CMTV está, insere-se nisso, quando eu disse digo CMTV, digo-se, todos sim. os canais okay. televisivos em Portugal. Mas a CMTV, mas... obviamente, segue, segue, segue o pé. Mas, o que sobre os, mas, os mas, imagina... Tu estás a gastar? Porque eu acho que as pessoas não sabem, mas deviam saber: que sempre que tu fazes um. Sempre que tu pagas para aquele post chegar a mais pessoas, aparecem toda a gente a dizer patrocinado. Uhum. Estás a ver? Sim, sim. Ou seja, as pessoas vão ver que tu és uma besta. Pois. As pessoas vão ver que tu estás a cagar para a rapariga. As pessoas vão ver que tu Ah, mas estás a tocar queres. no tema da moda quando. Não, quando não, eu... esse, tema, esse tema é unânimo, não é? Toda a gente tem pena que tenha morrido uma pessoa de 21 anos. Eu, eu, eu vou. A mim é bem diferente, honestamente, que a Sara Carreira tenha morrido. Eu não gosto que ninguém morra, mas tipo, é uma pessoa de 21 anos como as outras que morrem. E é, nem aí faz, nem faz diferença ser português ou deixar de ser. Honestamente. Este, este furor mediático -me, a é. mim faz-me imensa impressão. E isso que estás a dizer, eu não... acho uma tragédia mesmo. Eu, e, acho, e acho uma, uma eu manobra acho, estúpida por aquilo que estás acho, a dizer Eu, eu acho que imagino Eu por acaso, agora um bocado ignorância a minha parte eu Nem sabia que o Tony de carreira tinha uma filha sim. Ou seja, quando me contaram Eu fiquei, pá, pronto, é chato, sim, é uma sim, pessoa sim. de 21 anos é sempre, é, sempre, é sempre, pá, é de lamentar, não é? Mas não conhecia a pessoa Ou seja, sim. nem sabia como é, que era, como é que era a pessoa de cara claro. E quando tu nem sabes quem é a pessoa Nunca viste a voz da pessoa, nem sabes quem é a cara da pessoa Tu distanciaste muito disso, estás a perceber? Uhum. Por exemplo, quando morreu o Cris Cornell Como era uma pessoa sim. que eu gostava tanto E seguia aquilo, pá, fiquei abalado, né é? Se ainda sim. para mais que da forma como ele morreu. E eu compreendo que as pessoas que, que, que, que conheceram a Sara e que gostam fás, da Sara... Ou até mesmo do Tony Carreira. Sim, são fãs é. podem, podem sentir uma ligação diferente àquela pessoa. Agora, a generalidade das pessoas pá, não tinha não tinha essa afinidade com a Sara Carreira. Pode ficar sensibilizada porque uma família perdeu um elemento. Pá, mas isso acontece todos os dias em todo o mundo. Yeah. Mas, mas voltando, voltando à cena de... Sim. Quão atrasado mental é que tu és, porque é mesmo assim, porque depois são as mesmas pessoas que se calhar ficam todas ofendidas porque a CMTV, quando aconteceu aquela tragédia em Pedrogão filmou ao lado de, um, de um corpo morto, estás a ver? Sim, Por que as caixões são anormais, não sei que, não sei o que mais. Sim. No entanto, depois passam os tempos e tu fazes a mesma coisa. Mas pior, bro, é que tu não fazes para ter dinheiro. Se tu patrocinasse e cada like valesse um euro, eu percebia okay, que é 5 mil euros muito bem para... É só, só para, para teres mais não, atenção. É, só... é, para teres atenção, mano. E estás a ganhar atenção... De, de, pá, de uma causa que nem te diz nada porque tu estás a cagar para isso, estás a perceber? Ou seja, tu estás a lucrar exatamente como a CMTV, Sim. obviamente, pior, não é? mas estás a, a tentar lucrar exatamente como a CMTV para as pessoas saberem quem é que tu és. Ou para verem o teu perfil ou porque é para estarem dois likes. E a... isso, isso é. Mano, isso é nojento, meu. Isso é bem. para mim foi. Eu fiquei inojado com aquilo, meu. Que vem. Sim, também, também foi algo que me desapontou ainda mais <risos> em relação às redes sociais. Isso. É, Já não basta ser tudo performativo e ainda vamos, ao longo dos próximos episódios, ter muita discussão que, sobre a performance. Sabes... Sim, desculpa, deixa Mas isso. É... é, é... É, é performatividade moral no seu expoente máximo. É tipo, oh, eu sou uma boa pessoa, olha para mim a Não. lamentar a morte de outra. E sabes, que, e sabes que eu aconteceu a cena da, da Sarah, Sim. e eu ouvi imensa gente a falar mal da CMTV e o cara de facto, a CMTV passou um dia inteiro a, à volta daquilo. E eu pensei, tipo, ok. Tive uma ideia, vou fazer isto, vou fazer isto, vou, vou pôr, olha, até a ideia era meter umas hianas do, do, do, do, do Rei uh, Leão. Leão, assim, é daquela carcaça, Sim. a, a rirem-se, estás a ver, <risos> quando o Simba diz, não tenho medo de nada, e aparecem elas okay. a rirem-se, E eu pensei em meter essas hianas assim com os chapéus da CMTV, okay. é... e eu sabia <risos> e perfeitamente, é meu, que aquilo ia, tipo, espolisca. não era explodir, mas ia ter várias pessoas iam ver aquilo. Só que eu pensei para mim, mano, eu já fiz, eu já falei mal de, disso, quando foi da cena da Covid que eu fiz uma série exatamente igual, que era, estavam todas a bater pinhetas, estás a ver, lá nas redações, até a ver sim, é o primeiro caso sim, que eu vi sim, em Portugal. Sim, sim, sim. Eu já falei que, de facto, a televisão portuguesa é sensacionalista. A maior parte dela estás a perceber? Sim. Eu não vou estar... E se eu fizesse isto? Ok, eu estava a criticar, eu tava a criticar uma, uma, uma, um canal televisivo. Mas, na realidade, eu estava a fazer isso por causa que a Sara morreu. Estás a perceber? Porque, sim, estavas a entrar f... na mesma lógica. Ou seja, eu tô... eu... Eu... mas, por outro lado, eu sim, vou sim, usar sim. a minha arte para fazer uma coisa que já fiz calma calma calma eu fiz reparaste não eu ah, isto. fizeste assim, fiz, assim tipo a okay, dar as piscas lá eu fiz eu fiz uma eu fiz eu fiz uma crítica à, à CMTV neste caso Sim. ia fazer uma crítica à CMTV mas que, que podia fazer daqui a um mês mas estava a fazer naquele, naquela altura em específico Sim. porque a Sara tinha morrido ou seja certo. na realidade eu estava a, a usar aquilo que eu faço uh, para ou seja estava a usar a morte da Sara para e me próprio estás a perceber? Certo. E isso eu não fiz, optei por não fazer, porque de facto, pá, ah. é área é que é isso que ia acontecer. Yeah. Isto também explode de uma maneira completamente diferente, porque causa da falta de acontecimentos mediáticos que há, não é agora? É, essas... As, as, os elementos noticiosos estão sempre à procura de uma coisinha qualquer para fazer explodir, porque não há notícias. A culpa disso é a pandemia que vivemos. Yeah. É não é? E pá, e... Sim, eu Vamos tenho... falar sobre o uma... pós-pandemia eu eu vou... E aí desistindo. pá, isso é uma cena Que pá, é uma pena Que Sarah, e que todas as pessoas que morreram Entretanto, estás Sim. a ver, no meio desta Destes tempos difíceis que passamos Porque não vão apanhar os Os loucos anos 20 <risos> <risos> porque... As farras Para o COVID. Covid Mas a verdade é essa, é que mano, isto Estás a ver aquelas corridas de cães, Sim. que os cães estão tipo, sim, sim, e depois sim. aquela merda mal levanta, estás a ver, fodem-se todos no início, e depois sim. há um que passa e corre, estás é a ver, sim. e eu vou ser dos que vão me foder no início, mano. <risos> aquela merda vai levantar, mano, e eu vou me foder logo todo, estás a ver, não vou acabar a corrida mas caralho, aqueles dois segundos ah, de que... Eu, eu, eu tenho uma ideia como devia ser a, a festa de celebração do final da pandemia. Como é que era? Lembras-te do Matrix, segundo filme, aquela festa na gruta? Estavam todos pá. em ácidos, não era? Tudo em slow motion. Oh, Vera, olha, uma, já, já estamos demasiado ligados aos telemóveis, computadores. Ué, era, desliga, Desligar tudo. desliga tudo, tudo assim com um trapito para o meio de uma, de uma gruta qualquer, lá para julho. Que né? ju isso é só cova nas grutas? Não, é lá para que... julho. Ah, nas grutas, só pela cova, seja o que for, uma mina, qualquer coisa. Uma farra mesmo pá, de quatro dias. Eu é também pouco. acho que sim, mano. Uma então, semana. Isso aí já, já inclui, nós, já nós, inclui estamos com... nós estamos numa idade com aos 26 anos Tipo, <risos> tu 26, 27 Tu ali passa, tu ah, chega às 7 da manhã Tu tens bebês de 2 chafaricolas Ou um esquema, já... e se quer mais, chicas ali que todos já não. Ah, Mas eu não. acho que assim, acho que uma, tipo Uma gruta? Não, durante, durante o mês sim, sábado, dia, tu, sábado e domingos Segundo ninguém trabalhava? Sim. sim A economia já está mal o suficiente Não é para trabalhar, também ah. se for Perdi é... perdido, perdido, perdido por 10, perdido por 1 Olha, por acaso, que é bocado a falar sobre isso. <risos> tá, mas era tudo numa gruta? Mas tem que ser uma cena enorme. Uma, mano. Uma gruta mas estávamos a falar, tipo, grutas no Porto, grutas em Coimbra, estás a ver, não? Era uma gruta, eu acho que era uma gruta geral. Para o país todo. <risos> mano, era tipo juntar quem é quisesse ir, quem quisesse ir. não mano, era juntar as pessoas, mano. Uma gruta ah, em Coimbra okay. e que fosse toda a gente lá ter? Tá, uma gruta qualquer dia. Mas pronto, olha, um descampado. Não, não, a gruta é por causa daquela imagem do meio E depois também por causa da fonética, daquilo. Assim, a acústica era um, um bocado acústica. complicada, não é? <risos> era complicada em, em qualquer espaço. Pronto, então, uma gruta... Mas assim mais realista, eu propunho pá, uma espécie de uma debandada nacional. Todo, todos os, todos os concertos em todas as cidades, concertos em tudo lá. festas diferentes no norte a sul do país. Olha, e então, era uma maneira de apoiar o setor cultu cultural que passou que muito mal. O sofreu este tempo todo, okay? é. Era fazer uma debandada nacional com concertos a toda a hora, durante dois ou três dias, as pessoas na rua a celebrar este momento difícil. Pá, é o final deste momento difícil, quer dizer. Acho que há, há, há uma catarse coletiva a fazer e isso pode ser feito nessa medida. Ok. E a nível de como é que vamos estar a nível de álcool e drogas? É isso que eu estou a fazer. As marcas vão disponibilizar. Precisamos saber essas coisas, que é a Superbock e isso a Superbock vai... tem, tem que chegar vai, à frente vais... numa de responsabilidade Percebes? social. Estás a perceber que é que é? Opá, eles não têm dinheiro para beber. Está tudo pobre, meu. Tudo de borla. Não, mas tipo, opá, não é de borda, mas baixar um bocadinho, não é? Tipo sei lá. As drogas, o que propões a, a legalização? Proponho... <risos> Pá, durante um mês. <risos> durante um mês. Estás a ver o, é, aquele não, filme não, isso, da Purge? Isso, não, isso tem isso tem muito... Sabes? Tô, é tipo, durante a... um mês podes fazer Pá, o que quiser. Não podes matar tem, pessoas, tem, obviamente. Em violar, tem e coisa tem assim. riscos públicos gigantescos. Claro. Agora, há quantas pessoas durante um mês que não ficam viciadas em heroína e depois só... Não, não estou a falar só tipo ah, um uns a charutinhos, fa... um cumelzinho um ali a colar. Ah, ok, tás pronto. A ver? Não sei, tens que, env tens que enviar essa proposta ao Executivo. Estamos aqui a, estamos aqui a javardar. Isto não é uma coisa Eu não a estou -se a se Eu acho que porque a debandada nacional era possível. É... É, é mais do que possível. Imagina, imagina, tipo, era um dever ca... cívico. <risos> <risos> Autocarros que, que ligavam tipo Bragança, Braga. Comboio, e... toda a gente comboio para ser mais rápido. Com... Bragança, Braga. <risos> uh... Porto, onde, tipo, fazia tipo ferro inteiro, estás a ver? Sim. E eram motocarros tipo, gigantes, estás a ver? Daqueles dois andares, mas... festa. Mano, putaria lá dentro que era. <risos> a putaria que só, só precisavas de passar, davam-te uma, uma, uma fitinha, passavas e entravas lá dentro. A putaria que era, mano, aquilo. Adorava, adorava. Mano. Eu acho que era uma coisa acho que... acho que estamos prontos para esse momento. Eu acho que era uma cena de apostar. Acho que era uma coisa de que fazia bem ao povo português. Olha, João, e não ac é a acabei de ter uma visão de futuro. Okay. Chama-me Professor Chico. Ok. Tu fazes 27 anos a 6 de junho. Pois é, pois é, pois é. Está na hora. As vacinas já vão estar a circular? Já, já. A partida já... já Está Está na hora. Nosso Castro. Nosso não Desde que seja em 2000. Desde que tu ainda tenhas 27 anos. Pai, eu acho que tu vais falecer nessa farda. <risos> e morreu aos 27, já vi E morre aos gira. 27 da manhã. Olha, mas veja só uma que coisa. Que... Quanto dinheiro gastaram nos submarinos? Muito. De pai, 1.8 mil milhões. Pois, espero. e não apareceram? Sim. Então, aquele dinheiro que gastaram não apareceram. Olha, festas e isto? submarinos. Ei, festa. <risos> não, mas esse dinheiro, de bom sim. dizer que é real, não é real. Porque esta era uma merda de coisas que ninguém viu. Por isso isto é possível de fazer. Eu acho que é possível fazer. milhões. milhões Só. Nos dois? É ou, ou em cada um? Não, não é 2010. Os submarinos são muito interesses. Mas, mas pronto, estamos a, estamos a... Eu acho que é uma ideia que podemos... Pá, precisamos de alguém que, que escreva isto direitinho. E que leva à simbola. Okay, não conheces ninguém que, que que... Pá, precisamos de promotores muito fortes. Ah, mas fomos de, de, de promotores muito fortes para tratar da logística e a da situação. Vamos, vamos fazer esses conectos. Eu apostava, eu apostava mesmo, era, era Monte Gordo, que a praia é enorme, meu, estás a ver? Sim. Juntávamos ali Monte Gordo, fazíamos tipo o, a costa Algarvia Você toda, tá... a... sim estás a ver, okay. tudo na praia. Ok. E, e tipo era ali, a costa Algarvia toda, que estava que lá toda a gente, não ah, sim, mas assim as pessoas têm todas que se deslocar para o mesmo sítio, isso é um, um pesadelo logístico. Ok. Tu queres democratizar okay. esta celebração, okay, por isso okay. é que eu estou a falar de ser na rua e em todo okay, lado. Ok, ok, ok, ok. Estou tá, a é? perceber, estou a perceber. Pronto, Aquele, aquele, aquele mendigo que tu, que, de que tu falas muito lá de Gondomar também tem direito a esta celebração. O Bacoco? O Bacoco. Oh, é respeito ao Bacoco. Ei, respeito ao Bacoco, estou a dizer que ele é também tem direito... Meu. Também se tu faz é aquilo que, que é tem direito, de direito? Pô, não vais como é que o Bacoco vai para o Algarve. E... Exato, provavelmente, e sobrevivi. Não, mas já está, bro, não é isso, mano. Os autocarros que eu estou a dizer, tu não pagavas. está bem, mas há altas barreiras à entrada, Pronto, não é? temos, temos aí a putaria. A putaria. Okay. E sabes, depois, imagina, depois no final do dia tu também, não é? Tu querias eratar a... Olha, já é a segunda vez, portanto eu vou interromper-te. Eu vou já passar para o próximo tema. Há bocado usaste perdido por dez, usaste mal a expressão, que é perdido por cem, perdido por mil, e agora usaste no final do dia. Pode uma coisa, essas há uma maneira correta que coisas, de ser expressão, há maneiras incomodam. corretas incomodam. de as expressões. Não, okay. é, mim, é a maneira, a é a maneira por, é mais comum, tens, tens razão, não é a maneira correta, é a maneira comum, ok? Ninguém a lógica entende. é a mesma, tu, tu, tu és até um hipérbole, Exato. não é? Pá, mas no, perdido por 100, perdido por 1000, normalmente não é bem assim, não é? Tu não queres perder por muitos. Isso é desistência e eu não gosto. Incomoda-me. Okay. E no final do dia, um anglicismo <risos> que me incomoda porque de repente explodiu. Eu não tenho problema com anglicismos e novilinguismos, mas não gosto. Okay. E já que estou numa de atacar, okay. vou dizer qual é que é que tu dizes mais e que eu acho que nunca te contei. Vale o que vale. Sabes o que é que <risos> essa expressão vale? O que vale? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, vale o que vale. O que é que vale? Tens que quantificar, tens que me dizer alguma coisa. Vale o que vale, não sei. E tu queres dizer com essa expressão não, é? não vale nada. Exato. Tens alguma expressão que te incomoda assim? Não, as expressões não têm, têm palavras. Diz-me lá então. A ver se partilhamos alguma coisa neste ah, campo. Imagina, eu acho que tu dá as calinadas a falar, acontece. Sim. Ninguém, ninguém é perfeito, as pessoas vão dar calinadas. Mas eu acho que há uma palavra que as pessoas dizem às vezes que me tira completamente do sério. Que é a palavra prontos. Pronto. Prontos. Okay. Prontos. Tira, opá, podia, okay. ser, podia ser, sei lá, Eva Green tava tipo, mesmo já, olha, podes vir. Sim. E eu tava tipo, quase, e ela, pronto, João, é agora. Okay. Ela mal dizia Não, eu ia, eu tô brincando. E, esse, e, esse, <risos> e no fim, sabes o que é que dizias? Uma cena que me incomoda muito. Desculpa lá qualquer coisinha. <risos> quando não fizeste nada de mal, eu vou todo que tiveste uma boa performance. <risos> quando, eu, quando, por exemplo, vou a um restaurante, o serviço até pode ser ótimo, e a pessoa no final, desculpa lá qualquer coisinha. Porquê? Não. Porque é que... Pum! Hum! Hum! não fizeste nada de mal, não podes pedir desculpa! E não. eu, como pessoa direta que sou, diria, não, não és obrigado a saber. Mas eu diria, tia pá, está mal! Olha, outra que me irrita é que eu tenho muito bom trabalho. Então. Quando me ligam para o telemóvel, de lá, eu digo que estou. E alguém fala, ah sou eu, a sua mãe conhece-me. Sou <risos> eu, eu o, o sou eu é muito bom. Eu sou, o Leon, sou eu, mãe, eu é. Sou eu, a sua mãe conhece -me. E o... Eu... sem ofensa. Ah, mas essa é gosto. É só não, sem ofensa. Sem ofensa. Tá bem, quando. Mas a maior parte das pessoas pretende ofender. Olha, com todo o devido respeito. É, com todo o devido respeito. Não, mas é. Esse gajo é um, esse gajo é um abutre sem ofensa. Não é uma ofensa. Tu queres ofender? Na maior parte dos casos, não é sem ofensa. Só é para, mal, dar, só é para dar, só para é dar, só para dar aquele portuguesismo de. Não é um assim tão é mal. Paninho. O que me leva à minha última expressão, que é uma coisa muito recente. Vamos ficar todos bem. Ah, yeah. Não, não vamos. A não, maior não, parte das pessoas está assim, na não. merda. Não vamos ficar todos bem. A maior é. parte das pessoas está na merda. Mas eu percebo que isso até tem assim, um fenómeno inspirador. Eu não consigo... Mas bem, eu é isso que eu ia falar, o vamos ficar tudo bem, ok, mas o arco-íris porquê? <risos> porquê? Porque é aquela, é aquela metáfora depois até... da tempestade vem o sol e faz o arco-íris, ah, é isso? Opa, e, o arco e não, e é, isso, não é, é isso, bro? É, é, é a isso? quantidade de ouro que vais buscar ao fundo do arco-íris. Eu conheço um doente que ia é lá. amanhã é. uh, Mas, mas opa, não, curto, não, não percebo a cena do arco-íris, não percebo esse slogan de vai ficar tudo bem, porque não vai. Eu não sei de onde é que isso surgiu, mas imagino que tenha havido um infantário qualquer que uma criança fez um arco-íris e vai ficar tudo bem. E já fez com hashtag? Acho bonito. Já veio com a hashtag As crianças nasceram já fazem a hashtag. Mas sabes uma cena que me irrita, que eu estava por acaso, tipo... Já pensei nisso, que é... Tu és rapper. Eu agora vou falar mais para a cena de rappers estás a ver? Porque tu, tipo, os bifes que tu vês hoje em dia, aqueles bifes mais pesados, é vem do rapper, vem do youtuber, estás a ver? E tu imagina que em, e tu estás a fazer um story para o Instagram a, a falar desse gajo que falou mal de ti, ou numa música, ou de um youtuber, estás a falar mal. E já reparaste que há ué de gente, estás a ver, que imagina, chamas-te Francisco. Hum. E, o gajo, e os gajos pedem olha, para esse gajo aí, o Fra, Fábio, lá, como é que ele chama? finges que não sabe o nome. Que não, é essa a tendência de fingir que não sabes o nome da pessoa. Bro. Eu, mas atenção, eu percebo a cena de, que te parece minorizar. que tu quando não sabes o nome da pessoa, que eu acho isso super errado. Porque às vezes até parece que eu tenho que dizer que sei, quando não sei, estás a ver? Sim. Que é, ok, eu não conheço o nome da pessoa, eu não sei quem é a pessoa, diz-me quem é. Mas eu sei que estás a, a, a entender que estás muito acima dele, que tentas saber o nome dele. Yeah. Porém, estás a fazer um vídeo para ele. a porque... essa pessoa. E, ou, ou os nomes estão em chinês, e tu realmente não sabes aquela merda, ou então tu és burro, bro. És burro, mano, és burro. Então tipo, quanto par, muito... A maior, a maior parte das pessoas não, não importa de fazer passar por burro, se for para... É, mas Você eu é já poderosa. vi, ué, de vezes, ai, aquele isso. gajo, como é que ele chama? Bro, está ali, tá ali o nome, nome. Não é difícil, tipo... Estás a ver? Está ali o nome. Como já vi, eu já vi, Manu, eu li, é. eu vi, semana eu vi ué, com, com passada, Pyram, estás a ver? Que é Sim. É eu, é pessoal a dizer maldito. Ah, mano, é, é Sipin' Purp. É difícil, <rov> estás <insgesamt> a ver? Mas, ah, não sei o Estou a perceber uma coisa que me incomoda. E tenho, e tenho uma, uma boa história para te contar, para fecharmos este episódio. Okay. A propósito de Sipin' Purp. Okay. Quando eu fui a Los Angeles, não vê se já se vai rir. <risas> quando <risas> nós fomos a Los Angeles, uh, estávamos no Uber e tive lá imenso tempo a falar sobre rap com o gajo do Uber. Falar dos artistas que já cá tinham vindo, o da Leite de Peoples, etc, e ele estava a bater mal. E o que é que eu decidi mostrar? O sip and burp. É verdade, <risos> Só quando eu é disse verdade, o nome, é verdade, quando é eu disse o nome, ele percebeu sip and burp, tipo, é. as um e a rotas. E achou que era o nome mais hilariante sempre. S -s okay. A desilusão nos homens nos <risos> <risos> okay, ok. quando era sip and burp. É, mas isso foi uma altura muito boa, eu lembro-me dessa altura.